Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 11 de ótica. Hoje falaremos de bolhas de sabão, ondulatória, fase e interferência. As bolhas de sabão são feitas com água e detergente. A água é incolor. E mesmo utilizando um detergente neutro que é transparente, as bolhas... Ficam coloridas. Mas por que isso acontece? Bem, para entendermos o que acontece nas bolhas de sabão, vamos primeiro analisar sua espessura. A espessura de uma bolha varia de 10 a 1000 nanômetros. E esse tamanho da espessura da bolha coincide com a ordem de grandeza dos comprimentos de onda da luz visível. Sumando esse fato à interferência, nós temos as cores nas bolhas de sabão. Agora vamos tratar a luz como onda e não como partícula. Quando a luz incide sobre a bolha, ela troca de meio duas vezes, indo do ar para a água e da água para o ar. Parte da luz incidida é refletida pela primeira superfície, a outra parte troca de meio e sofre refração, sendo refletida pela segunda superfície. A soma dessas duas ondas refletidas é a interferência de ondas, que pode ser construtiva ou destrutiva. Uma onda que sofre reflexão inverte sua fase, ou seja, volta invertida. Por exemplo, isso acontece com uma corda com uma das extremidades fixas ao ser sacudida, observe. Já a onda que está no meio mais denso ao passar para o meio menos denso, continua com a mesma fase. Chamamos de fase de uma onda o parâmetro que define onde uma onda começa a se propagar. Por exemplo, se tivermos duas ondas dessa forma dizemos que elas estão em fase e ocorre interferência construtiva. E se tivermos duas ondas desse outro jeito, dizemos que elas estão em oposição de fase e ocorre interferência destrutiva. Essa mudança de fases é importante para entendermos as cores nas bolhas de sabão, um dos fenômenos responsáveis por esse efeito é a interferência destrutiva de alguns comprimentos de onda que compõem a luz branca. Por exemplo, quando o vermelho sofre interferência destrutiva, nós vemos o ciano retirando o azul, vemos o amarelo e, removendo o verde, vemos o magenta. Isso pode ser demonstrado girando-se o disco de Newton se girarmos o disco com as sete cores ele parecerá branco dessa forma mas se girarmos apenas com vermelho e verde ele parecerá amarelo desse modo pode ocorrer também interferências construtivas em que por exemplo sob certo ângulo em relação ao observador os raios vermelhos fiquem em fase e acentuem o vermelho mas você já reparou que quando as bolhas estão prestes a estourar, elas ficam praticamente sem cor? Isso acontece porque a espessura da parede está tão fina que quase não há diferença de caminho entre as ondas refletidas. O fenômeno de interferência que produz cores também acontece nas asas de algumas borboletas e em manchas de óleo na água. É isso, obrigada e até a aula que vem!